Aqui no canal eu sempre mostro formas aí de você economizar um dinheirinho e quem sabe ganhar também. E hoje eu vou te mostrar uma forma de você... Economizar e ganhar de certa forma também com o YouTube. É mais uma forma em que você pode ganhar com o YouTube. Com o YouTube você sabe que pode ganhar bastante dinheiro criando conteúdo para a internet, né? ajudando as pessoas, você consegue gerar renda para você mesmo. E eu te indico aí você criar coragem e criar um canal para você que, se você trabalhar direitinho, postar constantemente coisa que eu estou demorando a fazer, né? estou postando um por semana praticamente. Isso aí não, não dá para ganhar dinheiro assim, não. Tem que postar aí pelo menos dois por semana, três. Né? Depende aí muito do seu conteúdo, né? Mas eu sugiro aí que é mais uma forma de você gerar renda e eu já tô gerando aqui pelo YouTube também. Bem, mas o vídeo de hoje é mais para te falar sobre o YouTube Premium. O YouTube Premium eu assino aí há bastante tempo e, cara, para mim é faz uma diferença muito grande assinar ele porque eu economizo muito tempo pelo valor que eu pago. Porque como eu consumo muito conteúdo do YouTube, se eu tivesse que parar toda hora para pular anúncio e tudo mais, cara, isso aí é complicado. Eu perderia muito tempo. Com isso, e para você ter ideia, como eu gosto de economizar meu tempo, né? Eu assisto todos os vídeos no mínimo em 2x aqui que o YouTube permite. E tem uns plugins que te ajudam a você acelerar ainda mais o vídeo, porque dependendo do vídeo, a pessoa fala um pouco lento, assim como eu, eu tento falar rápido para poder economizar seu tempo, porque eu penso dessa forma, tá entendendo? E tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, então a gente tem que economizar sempre. Bem, então vamos logo aqui para a tela do celular e eu vou te mostrar ó. aqui: é o YouTube Premium. Pode ver que aqui na parte superior esquerda tem o escrito Premium, né? Eu vou abrir aqui e eu vou ver meus benefícios de ter o YouTube Premium clicando aqui ele vai mostrar para mim o tempo já ó. eu sou eu sou assinante desde 19 de outubro de 2019 então você pode ver que eu já assino com bastante tempo e para mim como eu te falo vale muito a pena mesmo pagando a mensalidade aí de 34,90 se eu não me engano para você ter ideia ele mostra aqui a quantidade de horas ó, sem anúncios né 3.870 horas, então é bastante coisa, né? Música tocando 460 horas, tocando em segundo plano 630. O legal de você ter o YouTube Premium, que você consegue desligar o celular e ele continua aí passando o vídeo, o áudio normalmente, né? Eu gosto muito de ouvir audiobook, e aí eu consigo colocar em 2X e ficar com a tela desligada, ou tipo, vou correr, fazer uma caminhada, exercício físico, academia principalmente, põe o audiobook do YouTube, e no, na tela desligada e vou assistindo, vou assistir não vou escutando tudo que tá tendo. E outra coisa muito bacana aqui que você tem no YouTube, como eu falei, né? Você tem o YouTube Music, que tem música pra caramba. E essa parte de, de vídeos offline é muito bom porque quando eu vou viajar, eu pego e já... Baixo uma playlist do dia para eu viajar e ficar umas duas horas no avião, né normalmente eu não durmo Então eu já baixo vários vídeos e vou assistindo durante o voo E aí normalmente tem quem tem assinatura tem outros benefícios aqui, testar novos recursos, né eu não vou fazer isso agora E o mais legal que está tendo aqui agora, ó, que a gente vai te mostrar é aqui, ó, até 12 meses de bônus O que acontece? Você clicando aqui, depois que você tem a assinatura, você já tem aqui um código de indicação para cada pessoa que você indicar você vai ganhar um mês de graça no YouTube prêmio isso é muito bom porque você pega e assina pelo plano família então vai ficar muito barato para você olha só lembrando que no máximo você vai ter 12 meses de bônus e aqui na parte de compras e assinaturas que é a assinatura que eu tenho ó, YouTube prêmio família 31,90 por mês é o que eu pago então, o que acontece? Aqui eu tenho como organizar a minha família. Pode ver que o meu pagamento ainda é através do Google Play. Cara, aqui já é... aqui é bastante conteúdo que eu vou te passar. Então, eu pago pelo Google Play porque eu compro o Gift Card, ganho cashback no Gift Card. Normalmente, quando tem promoção de 10%, eu já pago, já compro esse Gift Card mais barato. Coloco aqui na minha conta do Google Pay e pago o YouTube Premium, então eu sempre vou ter ainda cashback através de comprar gift card Cara, se foi muito complicado para você, comenta aqui embaixo se você entendeu o que eu quis dizer Isso tudo é para economizar porque eu deixo assinado sempre Então o que eu pego e faço assim, quando tem uma promoção de gift card do Google Play, eu compro logo R$100, R$200 reais, reais e deixo aqui De stand-by que ele só vai consumindo e eu não tenho preocupação e nem perco tempo com isso, só compro uma vez e você pode ver que no, minha, no meu plano de família tem seis pessoas, isso contando comigo, né? E mais cinco pessoas diferentes. Então, equivale a mais ou menos que cada pessoa pague R$ 5,13 para ter assinatura que é muito, muito, vale, mas muito a pena pela economia de tempo que você tem. Esse é o principal, vamos dizer, stream que eu pago. Eu tenho praticamente todos os streams, mas o meu principal, que eu não ficaria sem, com certeza, é o YouTube Premium. E como você pode ganhar dinheiro com essa promoção? Bem, as pessoas que vão estar assinando junto com você, vão te pagar uma cota dessa, dessa assinatura, né? Você pode cobrar aí até 10 reais, se você quiser, sendo que vai ser já mais em conta do que a pessoa assinasse um plano sozinho, né? Então, você pode ir também por sua cobrar o, o valor básico mesmo que é cinco reais e 31 centavos de cada um o pessoal te paga aí pelo picpay pelo recarga-pay te paga para qualquer lugar aí Pix hoje é muito fácil né isso quer dizer o que se você fizer uma indicação e tiver cinco pessoas já no, sua, no seu plano família você vai ganhar em torno aí de R$ reais e 58 centavos e aí você pode pegar e cobrar logo uma assinatura anual logo a pessoa que vai ficar barato para pagar só uma vez e ninguém te perturbar. E nisso aí você já gerou uma renda nova, entendeu? Por isso que eu falei, você vai economizar de uma forma e ainda pode ganhar de outra, tá entendendo? É muito bom, é muito bom ter conhecimento. Cara, e tira isso da cabeça que é migalha, que é pouca coisa, velho. Não é, velho. Se você juntar todas as coisas que eu posto aqui no canal... Eu te garanto que dá um dinheirinho bom no final do mês, hein? Pega essa aí, fica esperto. Então, pra gente se ajudar, eu vou fazer assim. Rapidinho eu já vou fazer as duas indicações e assim que eu completar elas, eu já vou pegar o link do pessoal aqui do canal, os inscritos do canal, me mande o link através do Instagram, porque se você mandar aqui pelo YouTube ele corta, ele não deixa você colocar o link. Então você pega, se você já tem o YouTube Premium ou se você ainda vai assinar, me manda o seu link através do, através do Instagram. E aí eu vou colocar ele aqui para vocês. Assim que eu completar as duas indicações, eu já coloco o link de vocês aqui também para vocês poderem ganhar. E aí, quando completar o de você, também você já me avisa para eu colocar de outra pessoa, porque assim a gente vai sempre se ajudando. Então já compartilha esse vídeo com um amigo seu que de repente pode ser interessante também para ele aprender sobre esse mundo de cashback, gift card, milhas aéreas. É desconto e tudo mais, é bastante coisa. A gente tenta sempre te passar esse conhecimento, a gente tá te passando um conhecimento grátis para você poder economizar. Olha só que bacana, né? Então compartilha aí com um amigo seu para dar essa moral. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Valeu, até a próxima!